Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim vos ensinar como fazer tranças de linha. Eu não gosto de usar secador para esticar o cabelo. Eu vou usar esse método muito fácil e prático para esticar o cabelo. Vão precisar de linha, tesoura, ganchos e um pente ou uma escova. De preferência, usar aquela linha mais grossa. Eu, como não tenho aquela linha mais grossa, acabei por tirar mais linha e juntei de uma forma para ela ficar mais grossa. Como podem ver, meu cabelo está hidratado, está cheio de brilho. Agora eu vou desembaraçar e depois vou pegar minha linha e começar o processo. É muito importante pegar a linha com muita força para ele não escorregar, porque isso aconteceu tantas vezes. Então, vou pegar a linha e vou começar a girar. É importante girar umas três ou quatro vezes para a linha ficar... E depois, vamos começar a descer. Eu não me importei muito em fazer isso muito bonitinho ou para apertar muito, porque eu não queria ter o cabelo muito, muito liso. E normalmente, quando eu aperto, eu aperto de verdade. A cabeça começa a doer muito. Então, eu não apertei tanto e só estou a girar para baixo. Se quiseres ter o cabelo mais, mais esticado, é melhor fazer as mechas mais pequenas. Eu não quis fazer isso, então não fiz. Importante deixar um pouquinho do fio que vai ficar fora, senão, não vai ter uma forma fácil de tirar as tranças de linha. essa parte é muito importante agora quando chegas ao fim faz um nó muito muito simples porque quando chegar a hora só vais precisar de puxar para baixo e aquilo vai desenrolar mas também é muito importante guardar as pontas eu depois guardei as pontas o que eu fiz eu levantei o cabelo as pontinhas né e depois comecei a girar e fiz um nó Sabes que fizeste as tranças em condições quando estás parece um unicórnio. Eu aqui estou a rir porque eu acho isso muito engraçado. Então, começo de novo. Pego bem a linha, começo a girar umas 4 ou 5 vezes e depois começo a descer, a girar na mesma. É importante pegar o cabelo e puxar, mas não puxar até o ponto que vai doer, né? Mas puxar e começar a girar, mas junta também. Dormir com as tranças de linha é fácil quando não apertas muito. Quando apertas muito é um pouquinho desconfortável. Eu não sei se sou a única, mas eu tenho o hábito de cortar o cabelo à toa. Esse é o próximo dia, eu apenas puxei no fio que eu deixei, né? E aquilo começou a sair. Apenas puxas e aquilo começa a desenrolar. Infelizmente, não tirei uma foto do antes e o depois, mas meu cabelo ficou muito volumoso. Espero que gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar. ai